É melhor um pedaço de pão seco e paz que uma casa cheia de banquetes e conflitos. Quem perdoa a ofensa mostra amor, mas quem insiste nela separa amigos. Quem é verdadeiramente sábio usa poucas palavras. Quem tem entendimento controla suas emoções. Até o um insensato passa por sábio quando fica calado. De boca fechada... Até parece inteligente.